É oficial, Justin Gate é o lutador mais sádico da história do MMA. E sabe qual é o pior? A gente gosta dele por isso. Do contrário, não teria 11 bônus de performance em 11 lutas no UFC. O sadismo, o gosto pela dor e pelo sofrimento, fica claro quando entendemos que havia outra forma de vencer. Havia uma forma de receber menos danos e lutar de forma mais frequente. Ou ele não converteu uma queda com facilidade nos últimos segundos da luta contra Rafael Fiziev. A opção sempre esteve ali. Mas não tem jeito, a aptidão, o gosto pela violência é tão forte que o cara prefere perder 3 anos de vida cada vez que pisa no ortógono a ir pelo caminho de menor resistência. Pra ser sincero, essa escolha não é nem um pouco compreensível pra mim. Mas, de novo, eu tô aqui no estúdio. Ele tá lá na arena. Sim, como previsto, Justin Gates vs Rafael Fiziev foi a luta da noite no Londrina UFC 286. Mas ao contrário do que os apostadores previam, lá naquela casa de apostas que começa com S, a zebra na proporção de 3 para 1 prevaleceu. Ou seja, Justin Gate fez de fato uma luta de kickboxing com o um campeão mundial de Muay Thai e, pelo menos na minha contagem, Levou a melhor por dois rounds a um. Pra mim foi uma luta bem simples de pontuar Round 1 um pro Fiziev, 2 e 3 pro Gate Teve até um juiz que pontuou dessa forma O outro inverteu, deu o segundo round pro Fiziev Deu 10 a 8 Gate no terceiro Esse provavelmente estava bêbado Já o terceiro inverteu os dois primeiros rounds Mas no final também pontuou 2 a 1 um Gate Zero margem para polêmica, não foi garfo O próprio Fiziev reconheceu a derrota dentro do octógono Dizendo que cada golpe do Gate machuca muito No final das contas, para mim ficou Claro que essa foi uma vitória da inteligência, sim. Mas, acima de tudo, uma vitória psicológica, da fortaleza mental. Ah, Renato, mas o Gate não usou o feijão com arroz, o wrestling, como você havia pedido. Por que essa foi uma vitória da inteligência? Em primeiro lugar, porque sim, ele usou mais wrestling do que em todas as últimas rodadas. No primeiro round, o melhor golpe que o Gate encaixou um cruzado de direita na ponta do queixo veio depois de uma finta de queda. No segundo round, outra finta e outro bom golpe conectado. No terceiro, queda convertida e vitória assegurada, ou seja, o cara pelo menos deu um pouquinho o braço a torcer. Bota na conta da inteligência também, porque no último round, Gate abandonou aqueles cruzados com 100% da força para tentar arrancar a cabeça do adversário e estabeleceu a distância com o golpe mais básico e abundante do boxe, o jab de esquerda. Esse movimento, apoiado por envergadura superior, fechou completamente o olho direito do Fizev, lembrou bastante até Jorge Sampierre, Versus Josh Koscheck E isso atrapalha tudo Movimentação, defesa, etc Além, claro, de manter um campeão de Muay Thai afastado Mas então, por que, que eu tô acreditando, além disso, o mental? Porque a gente tá falando de dois atletas de elite que treinam desde a infância e estão mais do que preparados para suportar guerras longas. A diferença é que Gate não se importa nem um pouco com a própria integridade física, parece literalmente estar disposto a morrer ali dentro. O Fizev não, por melhor lutador que seja, é um ser humano normal, com instinto de sobrevivência presente. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando seu olho fechou, o rosto começou a desfigurar e o cansaço bateu, o cara naturalmente arrefeceu, deu uma murchada. O Gate não, ele vai para cima até as últimas consequências. Ou um dos dois caem ou o juiz interrompe a luta. Por isso, ele fez um pouco mais no terceiro round. Conectou 53 golpes contra 38 do Fizev. Chega um ponto na competição física que vence basicamente quem tem mais tolerância à dor e consegue lutar melhor, melhor contra todos os sinais de parar que o corpo emite. Não é à toa que nos últimos sete anos, essa é apenas a segunda vez que o Gates chega numa decisão dos juízes. Em, em 14 de 16 rodadas, ele ou matou ou foi morto. E nas vezes que foi para decisão, foi a luta com Michael Chandler, que o cara foi direto pro hospital, e essa com o Fiziev, que ele também foi direto pro hospital. E agora que ele parou o promissor avanço do Fiziev, que tem apenas 30 anos, e vocês podem ter certeza absoluta que vai causar muito estrago nessa categoria no futuro, a divisão até 70 quilos embolou completamente. Permanecem no topo Gate, Poirier e Charles, que já disputaram o cinturão e já se enfrentaram. Se o BNU Darius não vencer em maio, as chances do brasileiro de ter o tiroshot imediato crescem bastante. Dependeria um pouco do timing de Alexander Volkanovski versus Yair Rodrigues, o Pantera, e do resultado, né, mas a vitória do Gate ajuda bastante a causa do Charles. O lance é que o americano só luta uma vez por ano, também pudera, com tanto dano absorvido, um cérebro chacoalhando tanto, nem é prudente fazer mais que isso. Acho que o justo seria recasá-lo com o diamante Dustin Poirier, luta extremamente divertida, que renderia um novo tire shot para um ou para o outro. Gate, então, teria a chance da vingança, de passar a limpo um dos quatro homens que o bateram no MMA. Ele merece. E, claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. Qual foi a sua leitura sobre Rafael Fiziev versus Justin Gate, né? Como é que vocês viram o um americano parando... O strike de um cracaço do Muay Thai, levando para águas profundas e tirando um pouco mais ali no último round para garantir o resultado. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha, Deixa o like, por favor, pra a gente ser recomendado pelo YouTube no menu lateral. E desse mesmo UFC 286 rolou mais uma resenha, claro, sobre a luta principal: Kamaru Usman versus Leon Edwards e o link para você clicar e acessar essa resenha vai ficar aqui do lado, disponível assim que ela estiver no ar. Beleza? Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.